Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho, Contudo, ele os salvou por causa do seu nome. Para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas. Como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas. E a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Aral, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abiral. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro. Adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles. Pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Can, E feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor. E comeram sacrifícios oferecidos. A ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor. Com os seus atos. E uma praga irrompeu no meio deles. Mas finéia se interpus para executar o juízo. E a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça. Que para sempre será lembrado. Por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus. Junto às águas de Meribá, e, por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações, e imitaram as suas práticas, prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas. Aos demônios. Derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas. Sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor. Contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações. E os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram. E os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes. Embora eles persistissem. Em seus planos de rebelião. E afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles. Quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles. E arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga, Amém. Aleluia! Salmo 106